Bom galera, já estamos aqui com o Fuscão, mano. E merda? Já vamos aqui, dali com o Fuscão aqui. Mano, essa pista é nova. Essa pista liberou recentemente aí, então. Ah, mano, devia ter mudado a cor do farol, mano. Mas depois eu mudo, outra hora eu mudo aí a cor do farol. Mano, mas tá muito bravo esse Fuscão aí, rapaziada. Merece o like aí, mano. Comenta aí o que vocês acharam do Fuscão. Mano. 3, que bravo, mano, ficou muito bravo. Caralho, 1. não é chuva ainda, mano. Aí já zerou, mano. Pega. Pega o Fuscão Caralho, o Fuscão não anda, mano O Fuscão demora pra pegar a velocidade aí, mano Amor, mano Caralho, mano É muito devagar, mano, não preciso correr mais com ele, tá ligado Caralho, bagulho Derrapa Preciso correr mais com o Fuscão, mano Aí, Pra liberar os, os Bagulho lá, tá sem motor, mano Ai, ai, ai, ai. Derrapa, derrapa, derrapa. Mano, mas, que da hora, mano Aê. Mano, tá sem motor, hein, mano. Olha que tá sem motor. Bora, bora, bora. Mas não consegui nem alcançar os caras, Acelera, era 280. Caralho, atropelei o cara ali 200km já, mano. caralho, patinha. Caralho, o bagulho não vira, mano. Que da hora, olha isso. Mano. Caralho, mano. Esse vídeo tava tá muito massa. Na chuva ainda, mano, correndo na chuva. Que da hora, mano. Aê, padrão, vira. Pera Pega o fuscão. Ah, o fuscão na chuva é foda, hein, mano. Não corre. Vai o fuscão. Será? Olha lá, deu. Quase que não... Ah, pensei que era água ali. Olha o drift. Ah, não deu certo. Mano, será que eu encontro um fusca de drift, mano? Vou ver se eu consigo encontrar, porque parece ser bom, tá ligado? Pra virar, mano. No próximo vídeo aí eu vou tentar encontrar ele. Buscando um drift. Porque ele derrapa bem, tá ligado? Eu não sei porque tá chovendo ou é porque... Realmente derrapa. Cara, olha isso. Pega. Vou tentar encontrar depois, hein, mano. Aí. Mas primeiro eu tenho que... Correr mais corrida com ele, preciso ganhar uma corrida Caralho, destruí o negócio aqui mano Acelera Mano, os caras tão muito na minha frente mano São Francisco na Califórnia Aí ó, já, já liberei o negócio aí mano. Já liberei um motor ali, eu acho, um motor ou um negócio de freio Aí, aí Rapazão 60%, acho que é 3 voltas hein rapaziada Acho que é 3 voltas Pela 200 Ah, não cheira Duzinha só por Chegar ali chega, mas nem demora, tá ligado, pra chegar Chegou Mano, quero ver o Fuscão de... Primeira pessoa É caralho, É, pativa aqui, opa, opa, Fuscão massa, mano Olha isso que da hora, mano. Olha a traseira do Fuscão Teste Beleza Ué. Vira, vira, vira, vira Ah, mano, o Fusca não vira, mano Dele Vou ter que, ter que, que que liberar mais motor, tá ligado Foda é isso mas, mas ficou muito insano o Fusca Vamos lá, ó. Ai, caramba Primeira pessoa que Vira, vira, acelera. Acelera. Uh, uh. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Vira. Aí. Caralho, tá faltando, faltando motor no bagulho. Nossa, mano. Tá faltando motor no bagulho, mano. Virou, virou, quase bati Aí, vira, vira, vira Acelera. Achei que o Fusca ia ser mais rápido Caramba Aí, chega. Rapaziada, vou tentar Conforme o tempo aí eu vou jogando com o Fuscão, tá ligado? Aí eu vou liberando o motor Mas por enquanto eu tenho que jogar bastante Pra tá liberando o motor aí Rapaziada, se liga nessa visca aqui com o Fuscão, mano. Na moral, olha a lua lá dentro. Lá, lá. entre, pô. Olha a lua lá atrás, mano. Na moral, mano. Fuscão preto com essa lua aqui. Na moral, mano. Que vista. Vamos ver em primeira pessoa como é que fica. Ah, agora a lua sumiu, mano. Ah, Mas caralho, mano. Na moral. Rapaziada, então é isso aí. Tamo lindo. Tô indo nessa. Deixa seu like aí, mano. Fuscão preto aqui, mano. Da hora, é, vou tentar ver a performance, é, tentar conquistar mais, é, mais corrida aí pra conseguir motor, tá ligado? É isso aí rapaziada, se vocês querem mais vídeo com o Fuscão, vou tentar, vou tentar ver se tem é, o Fuscão pra Drift, tá ligado? Que eu acho que vai ser mais da hora, é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!